Olá pessoal, eu sou Vanessa e esse é o meu canal. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o show do BID aqui em São Paulo. Foi um showcase, teve o fansang e o high hug. Eu fui nos três e vou contar como que foi. Então, primeiro, eu cheguei lá, eu fui com a minha mãe, minha amiga Isabela e o irmão dela. Então, nós quatro entramos e fomos para a fila do Hi-Hug que é um abraço um abraço e o um high-five Então, a gente ficou na fila por um tempo não foi muito tempo, foi bem curtinho tava organizada a fila do Hi-Hug e então a gente foi subindo as escadas a gente viu os meninos e meu Deus do céu eles são muito lindos meu Deus só de lembrar aqueles rostinhos e ai que fofura tipo que primeiro a ordem deles era Minhyeok, <risos> Minhyeok, Gamin, Jihun, Hido e o Bente. aí primeiro Cheguei lá no Mimpio. Eu já cheguei assim, com os braços abertos pra abraçar meu neném. E aí ele tava sorrindo, tão bonitinho. Ele é muito fofo. E ele não é muito alto, ele é baixinho. Tipo, que eu sou muito baixinha. E pra eu achar ele baixinho. É porque ele é meio baixinho mesmo, mas é muito fofo. Aí eu abracei ele, ele falou, ah, Niongaseyo, e aí eu falei oi, porque eu tava muito nervosa, eu falei oi mesmo. Aí eu abracei, dei a mão e tal, e passei pro Gamin. Gamin, eu nem lembro se primeiro eu dei a mão, depois abracei, mas aí eu abracei ele, e ele falou, não Niongaseyo. Aí eu passei pro j -Hum, o j -Hum é muito fofinho também, ele chegou, oi, aí eu, oi, aí a gente se abraçou, e aí, mãozinha, e aí, nossa, eu tô falando muito, e aí, desculpa, desculpa. Passamos para o Hidon, Hidon neném também, ele falou, olá, te amo, J-Rum também falou, te amo, aí eu abracei, mãozinha, passou pro Benji. Na hora que eu tava no band, a, alguém da Korea In, a revista, tava gravando. Só que eu não tinha percebido na hora, eu só percebi quando eu entrei no Twitter. What's up, what's up? Hey. Hey. Hey. Hey. Aí eu entrei no Twitter e estava eu lá, no vídeo, e eu tipo, meu Deus, gravaram eu abraçando o Bendy, foi a coisa mais fofinha, o Bendy, tipo, eu abracei o Bendy, e ele falou, what's up, what's up, eu tipo, ai meu Deus, o que que tá acontecendo, tipo, eu sei o que significa, só que eu tava tão bugada que eu nem respondi, foi nada, e aí eu abracei, mãozinha, olhei bem na carinha dele, ele é muito alto e ele é muito fofo e... Ai, meu Deus. Ai, eu saí de lá e fiquei esperando um pouco a Isabela passar por eles e tá? tal, eu já tava... Eu fiquei bem emocionada, eu, eu queria chorar, mas eu não chorei, eu segurei. E fomos lá para baixo, que minha mãe e o irmão da Isa estavam guardando o lugar pra gente lá na frente nas cadeiras da frente do fansign, pra gente ficar bem pertinho da, da mesa onde eles estavam dando autógrafo então nós fomos para lá e ficamos esperando Esperando darem os posters, aí entregaram os pôsteres eh, posters, posters, Não sei, desculpa E aí eu colei os post-its com as perguntas que eu preparei pra eles Eu colei e eu esperava que eles fossem responder escrevendo, né? Mas não, eles resolveram responder falando mesmo Eles falaram e aí eu esqueci a resposta que o... Que o Hido deu eu esqueci a resposta dele, infelizmente. Mas aí, até minha mãe foi lá pegar autógrafo também, porque é a vida, né? E aqui estão as perguntas: aqui o Mimpio. Eu perguntei, ai Mimpio, eu perguntei qual é a música que ele tá escutando, mas, qual música ele mais está escutando recentemente. Aí ele falou: Eminem. Aí eu, oh. tipo, oh, entendi. Aí depois, o Ridô, eu perguntei o que ele achou dos fãs brasileiros. Porém, eu não lembro a resposta dele, porque tava muito barulho, eu não consegui ouvir, ele falou baixinho e foi triste. Aqui, J-Hoon -Hum foi o único que escreveu. Eu perguntei, você tem um cantor ou grupo favorito? E ele falou, ah... Qual e aí, ele falou Big Bang. Ele olhou para minha cara falou Big Bang e ainda escreveu um neném. Aqui, o Gamin, eu falei que eu já vi, eu já assisti vídeo dele dançando coreografia de grupo feminino e perguntei se ele tem uma coreografia favorita, e aí ele falou Right Now, Right Now, Right Now é uma música deles. Então, acho que ele entendeu que era uma coreografia deles e não de um grupo feminino. Mas tudo bom, tá valendo, ele respondeu. E por último, o Bendy. Que ele já tava dando tchau pra mim assim. E aí eu, tipo, Oh, a question, a question. Aí ele, Oh, e ele ficou pensando, pensando, pensando. Aí ele respondeu: Que é assim: Qual conceito você gostaria de tentar no próximo comeback? Aí ele falou, sexy. Aí eu, oh, <risos> ok então. E aí eu voltei para o meu lugar. Depois, ah, os autógrafos. Esse pôster, ele tá muito lindo. Tipo, ele é grande e a resolução tá perfeita. Porque assim, eu fui no... No, no evento K-Experience e o Blank7 estava lá, então eu fui pegar autógrafo também e eu ganhei um pôster, porém o meu pôster veio com um erro de impressão ele estava borrado mas ainda assim, tá com os autógrafos deles, a K-Experience foi muito boa, eles eram bom, Blank7 são nenéns eles são muito fofos e... mas em questão da resolução do... Do pôster, esse daqui tá melhor, e o tamanho também é bom, e aqui temos os autógrafos. Ah, eu não sei se dá pra ver. Mas enfim, é isso aí. E depois disso, depois que acabou o sign porque tipo, eles ganharam várias, vários presentes, tiarinhas e pulseira, e corrente, ganharam flores. A Hina Cho, não, eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela é youtuber, ela é coreana e mora no Brasil há um tempo. Ela tá indo nessa turnê com os meninos, porque ela traduz. E ela falava umas coisas no ouvido do de do Mimpyo, no ouvido dos meninos e eles repetiam. Bendy falou, eu sou um homão da porra Claro que ele não falou assim, perfeitinho, mas, mas foi fofo Ele falou, estou à procura de uma princesa, vamos se beijar E aí todo mundo gritava e foi demais E as meninas tinham, bom, eu também consegui o aplicativo Que é LED Neon Sign Sign, dane-se e você podia escrever o que quisesse e virar o celular assim para eles. Aí as meninas escreviam umas coisas tipo Band, Wink, tipo pisca, aí ele piscava, é, Gamin, faz ego, e aí ele fazia, e foi muito fofinho. O showcase. É, teve uma pausa de uma hora para os meninos descansarem e durante essa uma hora. A gente ficou em pé assistindo os MVs deles repetidamente, <risos> mas aí todo mundo tava animado, ficava cantando e gritando e. Ai, se movendo e dançando e eu morrendo lá no meio. Porque quando eles começaram a tirar as cadeiras do fansign. Todo mundo correu lá pra frente pra ver quem conseguia ficar mais perto do palco. Eu corri, tipo que tinha só uma fileira de pessoas na minha frente, eu fiquei na segunda fileira. Eu sou baixinha, eu tenho que estar tá na frente pra conseguir enxergar. Aí, foi juntando mais gente, foi brotando gente de tudo quanto é lado. E aí ficou, tava aquele calor que, meu Deus do céu, apesar de toda, de toda bagunça... O show foi muito bom, os meninos são muito fofos, eles dançam muito bem, eles sabem entreter o, o povo que está assistindo, eles fizeram um show de mágica. Ah! Ai, Foi muito muito bom e eles fizeram uma apresentação especial que eles só fazem nos shows deles lá na, na Coreia e blá blá blá eles também Falaram em português, claro, assistiram um vídeo com vários recadinhos dos fãs que você podia ter mandado até uma certa data, que aí ia mostrar lá no telão pra eles, e eles ficaram todos, ai ah, que bonitinho, não sei o que lá, eles acharam fofo. Eles jogaram uma toalha toda suada, meu Deus, as meninas começaram a pular e empurrar, eu quase caí, mas eu fiquei lá firme e forte, e elas rasgaram a toalha em seis pedaços pra, né, Para não dar muita briga, em seis pedaços rasgaram a toalha, incrível, realmente, <risos> fãs de K-pop são incríveis, eu não lembro se foi quando eles dançaram passito, mas o de ele... Colocou água na boca e disse que queria mostrar o que ele estava sentindo, o que estava dentro dele. Então ele cuspiu a água na, no pessoal que estava ali, não é mesmo? E eu estava lá, mas eu não me molhei dessa vez. Porque aí, na, depois de mais umas coisinhas, umas apresentações, ele resolveu pegar a garrafinha de água e ele fez assim, tipo... Posso? É, posso jogar? E aí o pessoal, vai, só vem, joga. Eu, eu concordei, né? Eu, né? Porque é a vida. Tava calor mesmo, aí ele tacou a água, estragou minha chapinha, meu cabelo ficou todo pro alto, virou uma zona. E... Mas foi muito bom, foi muito bom. E na hora da apresentação de Fantastic Baby do Big Bang, mano, foi muito animado, foi... Foi, foi incrível, tipo, que quando chegou na parte do refrão todo mundo começou a pular, eu pensei que eu fosse ser pisoteada, mas até que, tipo, o pessoal tava tão envolvido pela música que tava, até o pulo tava sincronizado, tava tudo muito bonitinho, foi muito bom, realmente um show muito memorável. Os meninos, eles pareciam estar cansados, bem cansados, mas ainda assim eles mostravam que ainda tinha energia de algum lugar e eles pulavam e cantavam e o band rebolava o Jay Ron sambou e foi foi muito bom meu Deus do céu no final quando eu saí do do Tropical Butantã que foi onde aconteceu o show é, a gente assim eu minha mãe Isa e o irmão dela a gente estava esperando Chegar a mãe da Isa para levar a gente pra casa E então minha mãe olhou pro além e falou Filha Aquele lá não é o Codizitos? E eu, mãe, aonde? Aonde? Ela, ali, ó, lá, encostado na parede, eu olhei. Aí ela falou, Vani, ah, é ele mesmo. Aí a gente correu e foi tirar foto com o Kodzitos. Eu estava toda cagada, com meu cabelo zoado. Não tinha mais nem maquiagem, não tinha nada. Minha cara estava zoada. E aí... Eu fui lá tirar foto com o Codizitos, ele é muito fofo, ele é simpático. E eu também tirei foto com o Iago, a Midori e a Thaís Genaro. Todos são muito, muito, muito simpáticos. Tipo que, meu Deus do céu, eles são muito fofos. E o Iago curtiu a foto que eu postei no Instagram. É. Quando eu vi assim, a notificação... Fiquei, né, ah, normal, só mais uma cortina Não, mentira Eu surtei, não me joguei no chão Assim, não, imagina Foi o melhor show Que eu fui esse ano Porque foi nesse ano que eu comecei A ir nos shows e eventos de K-pop E até o momento esse foi Assim, foi muito bom Mas o do Mask Do Blank7 Também foram shows muito bons E esse aí é mais um na minha, minha coleção de shows. <risos> Minhas memórias inesquecíveis. É isso aí. Então, eu espero que tenham gostado. e Eu espero que tenham gostado. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Compartilha. <risos> Manda para os seus amiguinhos. Assista aos outros vídeos. E é isso aí. Falou.